Olá amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 6 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de venda de armazéns por parte da Conab. No cenário político, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também saiu em defesa da regularização fundiária. Vamos ainda falar sobre as ações e os trabalhos da EMATER no sul do Brasil. Vamos trazer a previsão do tempo para você, produtor rural. E ainda vamos atualizar os destaques do portal AgroLink e os indicadores do mercado agrícola. Acessando agrolink.com.br você vai saber que... Os supermercados da Europa estão ameaçando boicotar as transações com o Brasil. Em comunicado, as empresas dizem que a compra de produtos seria suspensa em função do desmatamento no país. Na região norte do Brasil, a localidade apresenta condições adequadas para o cultivo do sorgo Forrageiro. Já no mercado externo, os argentinos podem exigir uma nova lei para a entrega da cana. Esta nova legislação dos biocombustíveis trouxe incertezas para o setor açucareiro. Já os Estados Unidos veem a produção da farinha de trigo diminuir. A média caiu 18% neste ano de 2021. E a edição de 2021 da AgriShow foi novamente cancelada em função do agravamento da pandemia. No mercado interno, as cotações do algodão em pluma continuam em elevação. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Passe lá e veja as notícias, as cotações e as entrevistas, além das matérias exclusivas que movimentam o setor do agronegócio. E a gente abre o programa de hoje também falando sobre a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante a reunião da Comissão de Agricultura que ocorreu na Câmara dos Deputados. Neste encontro, Tereza Cristina pediu aos parlamentares a aprovação do projeto, que altera a regularização fundiária de terras da União. Para o corrente ano, espera-se emitir no mínimo 130 mil títulos em assentamentos e glebas públicas sendo que desses, 80 mil apenas na Amazônia Legal. Para o ano de 22 o objetivo é alcançar a marca de 170 mil títulos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou ainda que o governo federal vai incentivar a produção de milho no país e anunciou agora, para este mês de maio, o lançamento da nova ferramenta de análise do Cadastro Ambiental Rural. Nós tivemos aí os recursos para investimento, não custei, todos praticamente tomados até dezembro do ano passado, que mostra todo o seu entusiasmo e seu ânimo em produzir. Isso reflete credibilidade nas políticas públicas implementadas pelo governo. A produção brasileira vem batendo recordes na produção de milho, mas esse é um produto que cada vez nós usamos mais. E o mundo... Precisa de milho. O Brasil precisa de milho porque o milho ele agrega valor no frango, suínos, bovinos, peixe, leite e o Ministério da Agricultura vem fazendo, desde o ano retrasado, uma campanha para esse aumento da área de milho. Esta é a ministra da Agricultura, participando de encontro na Câmara dos Deputados. A gente segue falando sobre política agrícola. Atenção, a Conab estuda entregar para o setor privado a gestão de parte da estrutura dos seus armazéns. E a repórter Elisa Malicheski, do portal AgroLink, nos conta como será este processo. Muito bom dia, Elisa. Olá, Rivas. Olá, Rivas. A Conab irá conceder à iniciativa privada a gestão de unidades de armazenagem. A estatal foi inclusa no programa de parcerias de investimentos, que visa atrair empresas privadas para investirem em imóveis da companhia. De acordo com a Conab, os imóveis que serão disponibilizados à iniciativa privada são os que não atendem mais aos objetivos da estatal. Ao todo, 205 imóveis foram colocados à disposição para venda ou concessão. O Ministério da Agricultura estuda ainda a possibilidade de fazer o mesmo movimento com toda a Conap. Os diretores da empresa, no entanto, negam que o processo signifique uma privatização da companhia. Do portal AgroLink, Elisa Malicheski. Obrigado pelas informações, agora vamos ao sul do Brasil. Vamos fazer contato com o extensionista rural de mater do estado do Rio Grande do Sul, Josimar Parisi. O especialista é responsável pelo atendimento agrícola nas regiões de Soledade e também no Vale do Rio Pardo. Antes de mais nada, muito obrigado por esta participação aqui dentro do AgroLink News. Eu começo essa entrevista lhe perguntando com o fim da colheita da soja e com o início do cultivo de novos cereais. Quais são as perspectivas para estas culturas no Rio Grande do Sul. Ah, a cultura da soja praticamente está finalizada a colheita. Havia uma preocupação inicial de fosse, se repetir a, a estiagem, né? E isso não se confirmou, né? Passou por um período de uma restrição hídrica aí no final de dezembro início de janeiro e retornou as chuvas. Chuva característica de Laminha, não em grandes volumes, mas porém uma certa distribuição semanal, em um baixo volume, e a planta veio ganhando uma febrezida aí, e resultou em produtividade, uma das melhores produtividades aí em todo o estado, praticamente, mas mais especificamente na, na região de Soledade, a média de produtividade de 55 sacos por hectare que está concluída. Com relação a milho, é uma cultura de verão, né? plantada, semeada e parte das lavouras são feito plantio. 50% da área no cedo, né, em torno de julho, parte de julho, final de julho, agosto, e setembro, conforme a altitude, né. E essas lavouras são colhidas, foram colhidas então aí meados de janeiro, final de janeiro e fevereiro. É, produtividade na faixa de 100, 120 sacas por hectare foram atingidos na fase mais crítica, mais vigente em necessidade de água, que é ah, em outubro, né, na fase de florescimento. E essas lavouras, mas ainda assim, o potencial produtivo foi bom acima de 100 sacas por hectare, que são toneladas por hectare. Ainda restam 8% da área está em enchimento de grãos e passando por um período agora de, de cinco semanas sem chuva com uma certa restrição hídrica mas não deverá afetar a produtividade média final prevista para a cultura que está na parte aí de cinco toneladas por hectare. Sim, agora a infraestrutura viária ela é uma preocupação por parte dos produtores para escoar esta produção gaúcha? Na, nessa região e acredito que dá para extrapolar para outras regiões também do estado, como nós tivemos é, um regime de pouca chuva então tanto a malha rodoviária é, que das propriedades né da, da que leva até as propriedades rurais é, que são estradas de chão né é, são batidas então essas estradas é o fato de ser inserido agora na colheita, praticamente sem chuva, né, favoreceu muito a colheita e favoreceu também o, a, o fluxo da catra, porque praticamente sem chuva, estradas estradas do céu não teve problema. E a malha rodoviária também.